Brinca comigo! Brinca comigo! Me desculpe, Peps, mas seu pai está trabalhando agora. Talvez mais tarde, ok? Não! Pai, por favor! Brinca com ele. Pai, por favor, por favor, brinca comigo! Mas é claro, meu pequeno Papyrus, né! Eu sou o herói de todos os monstros! Um, dois, dois, dois três, três! três Fusão! Humano, você não sabe cumprimentar um novo amigo? Vire-se e aperte minha mão! Super cola! Você que. Huh? Ei, que uma foto do meu pinto? Não. Ah, vamos lá. Não. Aqui ó, a foto do meu pinto. Hum, ok, isso é divertido.